Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais o será acrescentado. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha, minha filha, acaba de morrer. Mas vem, põe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Nisto uma mulher que sofria de hemorragia há doze anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse, Coragem filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão avoraçada e disse, Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Sim. Senhor. Queridos irmãos, hoje, na leitura do livro do Gênesis, nos conta aqui o sonho de Jacó com Deus. Muitas pessoas hoje poderiam dizer, ah, eu vi Deus... Falei com Deus, mas Jacó deixa claro que essa visão, essa conversa foi em sonho. Ele teve um sonho. Ele estava a caminho, já estava em terra palestina quando aconteceu esse sonho. E nós vemos aqui na palavra o que é que ele consegue uma escada ligando a terra ao céu. Essa escada... Mostra a ele que ali é um lugar santo Que ali deve ser um lugar de adoração a Deus E lugar de muita oração Onde ele deve ali erguer-se um templo para Deus E foi justamente o que Jacó fez Então nós vimos que Essa escada que ele sonha é a ligação hoje nossa também aqui nesse templo. A nossa oração subindo a Deus, a nossa oração chegando a Deus. O que é uma escada? Nós sabemos que uma escada, nós colocamos uma escada, ela eleva quem está abaixo, acima. Deus quer seus filhos perto. Por isso que essa escada simboliza a nossa oração, nos elevamos até perto de Deus, chegando, tendo esse encontro com Deus. É o simbolismo dessa escada, uma ligação de oração para podermos chegarmos até Deus. Por isso que quando nós usamos incenso, a fumaça do incenso, subindo, o símbolo da fumaça significa que as nossas orações estão sendo levadas a Deus, está subindo. Degrau a degrau por essa escada que Jacó teve esse sonho. Nós temos que colocar essa escada na vida de cada um de nós. Uma ligação com o Pai. A nossa igreja, esse templo de Deus, significa aquele templo, o santuário de, de, de Betel, que foi formado ali naquele lugar. Lugar de oração, aonde os filhos conversam, falam com o Pai e nós sabemos que a nossa vida aqui na Terra é esse degrau dessa escada, conforme vai passando é um degrau a mais que nós vamos temos que se aproximar de Deus, mas é para, para chegarmos nos braços de Deus nós temos que subir cada degrau com muita oração, muita vivência, viver aqui o evangelho Levar a palavra de Deus e ir subindo degrau para degrau Para um dia estarmos junto com Deus Então esse sonho que Jacó teve dessa escada Tem esse simbolismo da nossa ligação a Deus E também dos degraus que nós temos na vida Para ir caminhando e subindo Para chegar um dia ao braço do Pai Então meus queridos irmãos essa ligação dessa escada, nossa Deus, é o sinal do amor que Deus tem por cada um de nós. Ele quer seus filhos ligados a Ele, que tem uma ligação, que tem uma escada que nós podemos se aproximar dEle. Deus está nas alturas, está aqui, mas Ele quer seus filhos subindo, aproximando-se dEle. Então, o símbolo de toda essa escada aqui é o um sinal do amor que Deus tem e que é estar ligado a cada um dos seus filhos. Então, como filhos de Deus, nós temos que fazer parte dessa escada e caminhar degrau por degrau, vivendo a cada dia uma vida de espiritualidade, procurando melhorar, fazendo um exame de consciência cada dia. Será que eu melhorei? Será que eu subi, subi mais um degrauzinho dessa escada? Ou será que eu estou voltando nessa escada? Será que eu estou descendo? Como é que está a minha vida espiritual? Se Deus se Ele vê essa escada ligando, é sinal que nós temos que, a cada dia, dar um passo acima. Procurar ver como que está a nossa vida espiritual, porque senão, às vezes, podemos estar descendo os degraus da escada. E para chegar junto ao Pai, temos que caminhar cada dia da nossa vida, buscando a nossa fé, buscando as nossas orações, a nossa espiritualidade, que é subir cada degrau da escada. O evangelho, evangelho de hoje, Mateus, aqui, nós percebemos que é o mesmo evangelho que foi proclamado no domingo, lá, dia 27, no evangelho de Marcos. Só que Marcos dá um nome, né? A pessoa, filha de Jairo. Aqui Mateus fala, a filha de um homem, né? E fala também da mulher. É o mesmo evangelho. Mudados apenas em algumas coisinhas aqui. Mas nós vemos aqui, que deixa claro nesse evangelho, que tanto essa mulher como esse homem... Eles recorrem a Jesus de modos diferentes, um tocando e outro pedindo. Mas Jesus vê neles o que? A mesma fé. Jesus vê neles que a evangelização, que o trabalho de João Batista surgiu efeitos. Com certeza esses dois, esses dois já tinham ouvido a falar através de João Batista, já tinham ouvido a falar de Jesus. Por isso eles caminham, vão até Jesus buscar socorro. Se nós não temos João Batista hoje nos falando aqui, temos a palavra. A palavra também é João Batista, nos evangelizando. Então com certeza Jesus sabe que aqueles dois são frutos lá da pregação de João Batista. Por isso que Paulo fala, ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de nós não anunciarmos Jesus aos irmãos. João Batista cumpriu a sua missão, foi preparando o caminho. e Com certeza esses dois eram seguidores que viam aquele é o Salvador. É esse que João Batista nos falou. E vai um toca nele e o outro vai e pede, né, minha filha está morrendo, minha filha está morta. Então, Jesus acolhe aqueles dois pedidos, porque vê que ali existe muita fé. Nossos pedidos têm que ser assim, com muita fé, observando tudo que a palavra nos diz, que o Evangelho está nos dizendo a cada dia. Essas curas que nós vimos aí, da menina de 12 anos, da mulher... Talvez nós não vamos ver esses sinais. Talvez a gente não vamos ver esses sinais. Porque às vezes somos cristãos despercebidos. Tem tantos sinais que Deus mostra para nós e nós às vezes também não percebemos. Sinal da conversão é a cura do espírito, é a cura da espiritualidade. Quantas pessoas que nós vemos que às vezes voltam, procura a igreja é a mesma cura, são curados do espírito, são curados, é curado sua espiritualidade através da conversão. E nós, às vezes, queremos só ver a cura no corpo, e não a cura da alma, não percebemos a cura da alma. Muitas vezes, até criticamos. Se vê uma pessoa vir na igreja e fala: aquela pessoa, ainda aponta o dedão, você viu como que era a vida daquela, daquele fulano lá, daquela fulana? Era assim, assim, agora dá que nem um santo lá na igreja. Percebemos a cura do espírito? Percebemos a cura da conversão nessa pessoa ou não? Criticamos. Cura, meus irmãos. Também é essa a cura da alma. Precisamos dessa cura. Precisamos ter essa fé para buscar essa cura no dia a dia para curar a nossa espiritualidade. Não podemos ficar cegos querendo ver só a cura do corpo, a cura de uma doença. Ontem, perdi o som, estava lá meio de madrugada, já na televisão, pus lá, na Record, passando um testemunho. Aí você vê aquilo fica... Será que, na minha, será que na minha igreja só cura a alma e a espiritualidade? Porque ali eu só vi cura de bens. Eu não tinha isso, tenho isso hoje. A ah, minha vida estava se assim, atrapalhada, estava isso. Hoje eu tenho isso, isso, isso. Que eu vi uns três testemunhos. Mudei de canal, falei... Nós, como os verdadeiros cristãos, filhos de Deus, em primeiro lugar, temos que pedir a Ele a cura pela alma, a cura pelo nosso espírito. Quando nós estamos curados da espiritualidade, com certeza as coisas vão correr tudo bem para nós. Mas a cura da alma tem que estar em primeiro lugar. Quando nós buscamos a cura dos bens materiais, sua cura de doença, com certeza a alma e o espírito estão morrendo. Está perdendo força. A força nossa, a força da nossa fé... Para a cura de qualquer doença, primeiro ela tem que estar na nossa alma. Então nós vemos essa cura que Jesus fez aqui, mostrando que ele era o Messias. Mas a mais importante que nós temos que pedir a Deus no nosso dia a dia é a cura da nossa alma, da nossa espiritualidade. Que ela brota mais dentro de nós para que podemos alcançar e ter a fé que teve Jairo e essa mulher. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.